O Programa Nacional de Banda Larga entra em funcionamento agora em agosto. A primeira cidade a ser conectada é Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. O repórter Adriano Godói conta os detalhes da última reportagem da série que você confere aqui na TV Minicom. Apenas 56 quilômetros separam Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, de Brasília. Mesmo tão perto da capital federal, Santo Antônio ainda fica longe da modernidade. São 63 mil habitantes, mas só 1.300 pontos de internet fixa. Nas ruas, é fácil ouvir a reclamação. Eu não tenho internet em casa. Gostaria muito de ter, né? Inclusive meu computador está desligado, né? Porque lá onde eu moro, aqui onde eu moro, eu não pega internet. E quem consegue ter acesso à rede diz que nem sempre ela funciona. É ruim, né? É lento ah, para mexer, para acessar sites, assim, que a gente tem que fazer pesquisa, essas coisas assim. Aí é muito lenta. Aí tem que ter paciência. Ou é cara ou é ruim. Né? Eu vejo o pessoal reclamando dessa via rádio, né? e a DCL é muito cara. Né? É, acho que até por falta de concorrência, né? porque aqui só tem uma operadora. Né? Então acho que o município necessita sim desse, dessa melhoria. E a melhoria está prestes a chegar. Santo Antônio do Descoberto será a primeira cidade do país a receber a internet mais barata e em alta velocidade. Para tornar isso possível, a Telebrás fechou o contrato com um pequeno provedor daqui. Pela parceria, o provedor paga menos para usar a rede banda larga da estatal. Assim, o custo fica mais baixo para o empresário e o serviço mais barato para o consumidor. A gente está pagando praticamente um terço do que a gente pagava antes, né? Então, o consumidor ele ele acaba saindo ganhando, né? Com que a gente pode praticar valores menores também para o consumidor e ainda os, é, os clientes atuais a gente pode estar ofertando velocidades maiores pelo mesmo valor que eles já pagavam antes. Esse acordo entre Telebrás e pequenos provedores vai se repetir por todo o país. Santo Antônio do Descoberto é apenas a primeira cidade a receber o Programa Nacional de Banda Larga. Até o fim deste ano, a conexão à internet deve chegar a outros 300 municípios, incluindo 19 capitais. Para levar a banda larga até o cidadão, o governo também negociou com as operadoras de telefonia. Assim, vai implantar o programa em todo o Brasil. O que nós fizemos agora foi um movimento para popularizar a internet, trazer a internet para um preço mais condizente com aquilo que as pessoas podem pagar e, com isso, aumentar o, o número de domicílios, lares que têm internet, que hoje é em torno de 27% apenas, que nós queremos levar para em torno de 70% em 2014. Com o Programa Nacional de Banda Larga, as empresas vão oferecer pacotes de acesso à internet a R$ 35,00 por mês, com velocidade de 1 megabit por segundo. Esse valor é metade da média paga atualmente. E isso é só parte das metas do governo. O Plano Nacional de Banda Larga prevê uma, um volume muito grande de investimentos que nós vamos fazer através da Telebras e também é, serviços novos que serão prestados pelas empresas privadas. Por exemplo, nós vamos licitar telefonia e internet para a área rural, vamos licitar o celular de quarta geração. Cerca de 10 bilhões de reais serão investidos em telecomunicações no Brasil até 2014. O dinheiro virá do governo federal e da iniciativa privada.